Hoje o vídeo é sobre outubro rosa, então como não podia ser diferente, o top 5 é rosa. Vamos lá, eu vou tentar falar rápido, não vou ficar me enrolando muito que nem foi no último, mas como vocês se sabem, a pessoa gosta de falar. O primeiro esmalte de cor de rosa que eu escolhi pra mostrar pra vocês hoje é um muito velho que eu tenho, da Big Universo, o nome dele é Pink, bem criativo, e ele é um rosa neon, não sei se vai focar. primeiro outubro rosa do qual o blog participou e ele continua muito bom por incrível que pareça e foi um dos meus primeiros esmaltes coloridões assim então eu tenho um apego muito grande por esse vidrinho o segundo é o bubblegum ou bubble gum, sei lá 360 da Hevel ele tá até tá com preço aqui mas não é esse o preço real dele esse aqui é em dólar mas e ele é da linha com perfume da Revlon. Ele é um rosa exatamente como ele tá aqui. E eu gosto muito dele, por mais que ele seja ralinho, que seja difícil de cobrir a unha, mas eu amo essa cor, fica lindo nas unhas. E já tá lá no blog, os links dos esmaltes que eu tô falando vão estar tá todos aqui no box de informação ou no post do blog, então procurem aí que vocês vão achar as resenhas direitinho sobre eles. O terceiro esmalte de hoje é o Carolina da Impala, da coleção da Isis Valverde. Foco... A luz tá estourando um pouco nele. E ele é um rosa com um shimmer azul puxado pra prata. Eu acho muito bonito. Eu quero tentar usar ele com uma cobertura fosca, porque eu imagino que vai ficar bem legal. Mas eu ainda não usei. E ele já tem bolche também. Ele copia super bem, dura, dura muito na unha. E é um pouquinho mais caro que os esmaltes da linha regular da Impala. Mas não, mas não é muita diferença e compensa os centavos a mais. O próximo também é da Revlon e é um rosa mais clarinho. E eu gosto muito dele, exatamente por ele ser bem clarinho, bem discreto. Naqueles dias que eu não estou a fim de usar uma cor muito cheguei, eu acabo usando ele. E ele é também é da minha perfumada. Esse aqui é o Cotton Candy 300, da Revlon. E também eu trouxe de fora... Os dois esmalte que eu trouxe de fora custaram 5 dólares e 50 cents, o que dá mais ou menos no valor do dólar da época, dava 15 reais cada um mais ou menos. O último esmalte de hoje é um queridinho, foi uma descoberta, é o Titanium da DNA Italy. E ele tem esse efeito 3D muito incrível. Ele é bem clarinho, então se tu usar só ele, provavelmente vai ficar aparecendo a unha embaixo. Mas com quatro camadas, sozinho ele cobre. E se tu usar por cima, o brilho fica incrível na primeira camada. O meu tá na metade, porque a pessoa tem brilho de esmaltar e tá, usar ele sozinho na unha. Então ele tá acabando. Ele é... Custa eu acho que R$8,00 E eu comprei no Shopping Pride delas Na Nail Polish Que é um quiosque que tem lá E tem várias opções de cores Eu tô louca pra voltar lá buscar mais Só que eu ainda não consegui ir lá E é isso, acabou Esses foram os esmaltes de hoje serão que eu variei bastante né? Eu peguei bastante cores diferentes Tons de rosa diferentes pra vocês E fica a dica São esmaltes muito bons Outubro Rosa tá aí eu queria eu deixo aqui o meu apelo para que vocês se cuidem, façam um autoexame, façam uma mamografia se você já tem a idade necessária. Um beijo e até o próximo vídeo.